Fala, meus aliados! Você gostaria de saber o que significa esse touro do mercado financeiro? Talvez você tenha ido um pouquinho além e conhecido o urso. Mas você sabia que também tem outros bichos do mercado financeiro? Veja só, quando a gente era pequeno, alguns tinham na infância ali um porquinho para ganhar dinheiro, né? Então, algo que hoje significa poupar, economizar. Mas por que que veio a ser o porco? O animal que representa a economia, né? A poupança. Bom, é claro que quando as coisas são muito antigas é, acabam perdendo um pouco da credibilidade, mas ainda assim, algumas histórias fazem muito sentido. Por exemplo, essa do porco disse que iniciou ali na Idade Média com os britânicos. Os britânicos guardavam as suas economias em potes de barro. Esses potes de barro se chamavam pigs, o que é parecido com pig o que significa porco e aí com o tempo o que era para ser um cofrinho, né? que é um, um jarro passou a ser um bicho e aí existem outros animais que definem perfis de investidores, ferramentas, tendências bom, você conhece os tubarões? os tubarões são investidores fortes que utilizam aí dos seus poderes é, aquisitivos ou de influência para se dar bem aí, se aproveitando dos mais frágeis. O objetivo dele é comandar e sair por cima, né? Então eles vão tentar ditar o rumo dos mercados. Eles vão tentar se alimentar dos acionistas minoritários e também de investimentos que estão iniciando ali, que estão meio pequenos, precisando de um apoio. Então eles vão lá, dão uma força, né? Mas tem que saber negociar com eles, porque senão eles acabam comendo o seu negócio, pega o lucro e vaza, né? Então tem aquele, aquele programa Shark Tank Brasil onde você vê os tubarões, que são os investidores que estão dispostos a ajudar alguma startup, algum negócio pequeno, alguma coisa que está em crescimento. Então eles vão lá, dão gás e pega ali umas fatias, vai comendo umas fatias ali. Ainda no fundo do mar, depois o tubarão vem a sardinha. O investidor sardinha é o investidor que vai com os outros. Então esses peixinhos costumam seguir as tendências. Então o pessoal está comprando, ele vai comprar junto, quando está todo mundo vendendo ele vai vender também, então eles costumam muito ser guiados pelos tubarões, os tubarões controlam ali as movimentações e as sardinhas vão fazendo que as tendências aconteçam conforme os tubarões querem. Tem um aqui agora que nem eu sabia, ó, tem o golfinho. O investidor golfinho é um investidor que tenta lucrar de maneira muito rápida com uma subida. Então o golfinho ele pega o um impulso e pula para fora da água e depois cai. O investidor golfinho vai tentar se aproveitar nos IPOs, né, nos lançamentos das ações no mercado. Para ele fazer essa compra, assim que finalizado o IPO, que entrou no mercado ali de ações, a ação tende a ter uma leve subida ainda, algumas sobem bem mais, né? Mas nessa subida e logo após o IPO ele já vende, né? Então ele tem um lucro no IPO no início é, das ações aí. Também não podemos nos esquecer das baleias. As baleias são investidores pesados. Com as suas movimentações, elas desestabilizam o mercado financeiro. Elas, quando elas entram, elas causam muito peso. Quando elas saem, elas causam muito prejuízo. São aquelas pessoas que têm um grande patrimônio investido, né? Então a gente tem é, no investimento é, por exemplo, as sardinhas são várias pessoas que tem ali investido, é, por exemplo, mil reais. Então, a gente tem mil pessoas investindo mil reais cada uma. Mas a gente tem uma pessoa que tem cem mil investido. Então, aquela pessoa de cem mil é a baleia daquele investimento. Quando essas pessoas aqui, a sardinha, sai uma, sai outra, sai outra, as variações não são tão grandes. Mas quando essa baleia sai fora do investimento... Desestabiliza totalmente aquele investimento Porque traz muito prejuízo para as sardinhas que estavam ali dentro Mas finalmente vindo para a terra firme A gente tem aí os combatentes, o touro e o urso O touro e o urso são animais que representam tendências eles representam o sentimento do mercado também. A palavra bullish é designada para tendência de alta e a bearish para tendência de queda. E por que, que o touro é para alta e o urso para baixa? Né? Por causa da maneira de ataque. O touro ataca com um chifre com movimentos de baixo para cima. E o urso ataca com patadas fortes de cima para baixo. Então o urso fica de pé e desce o tapa. A gente não precisa ficar com raiva porque uma empresa colocou um, um touro pintado de amarelo na frente da porta. Isso não significa que o mercado está indo bem, que as coisas estão indo bem. Isso transmite o sentimento da pessoa ou da empresa, o que as pessoas esperam ou querem que aconteça. Então, é, veja que a pessoa, se eu tenho uma empresa e eu estou otimista, ou eu quero de alguma forma passar um otimismo, uma energia positiva para as pessoas, aí eu vou e instalo um touro, um pedaço de lata pintado de amarelo, não é hipocrisia, é o que eu espero e quero que aconteça, que as coisas fiquem bem, subam se elevem. Agora, se eu pensasse diferente, se eu quero que as coisas fossem de mal para pior, aí eu pedia para instalar um urso. E é por isso que ninguém instala um urso, porque ninguém quer que as coisas declinem, que as coisas vão para baixo. Pessoas querem que as coisas vão para cima, mais riqueza. Então, o ursinho ele é usado só mesmo na, no sentimento de algumas ações, de algumas tendências, né? E é pouco... É representado visualmente como a esperança de alguém, porque as pessoas não esperam que as coisas fiquem ruins. Para finalizar, a gente vai dar uma subida nos céus e ver os abutres. Os abutres, todo mundo sabe que eles comem carniça. O que são essas carniças? Essas carniças no mercado financeiro são as, em, as empresas quebradas, que estão ali com dificuldades financeiras. Nesse caso, os abutres são os investidores que compram ações com valores muito baixos ou os chamados créditos podres das companhias. Isso, essa outra parte já é algo que tá ficando menos comum devido a um controle mais rígido dos órgãos. Mas essas pessoas tentam ali se alimentar é, com o resto da vida daquelas empresas ali que estão por um fio. Agora eu quero ouvir de você. Você já conhecia toda essa bicharada? A origem deles? Escreve aí no comentário qual bicho que você acabou de conhecer e se tem algum outro que eu não citei. Não esquece de clicar no botãozinho de gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima!